Boa noite a todos e a todas, eu tenho a honra nesse instante de representar a reitora da universidade, professora Adélia, e a alegria por ver essa população, o grupo, né, trazendo iniciativas dessa ordem, significa que teremos uma série e que teremos uma continuidade. É o grande desafio que nós temos. Desafio em dois sentidos. Primeiro, pelo compromisso que nós temos de passar para as outras gerações esse, essa natureza, essa riqueza que temos. Mas sabemos que, se nós não tirarmos dali o que precisamos para termos vida digna, nós vamos continuar com a, não com a fama mas realmente sendo a parcela mais pobre da população. Nós temos que reverter isso. Nós temos que ter no campo meios de vida digna, né, conservando com a natureza. Precisamos de políticas públicas, precisamos treinar a nossa população, precisamos do apoio de todos, precisamos de eventos como esse. Muito obrigado.